Decreto extingue 4,6 mil cargos comissionados. O governo publicou um decreto nesta quinta-feira que extingue pouco mais de 4.600 cargos comissionados. Ou seja, cargos públicos dados a mamadores de tetos da Quer dizer, pessoas que sequer passaram por um concurso público e que só estão lá porque são amiguinhos do rei. A estimativa é que, com essa medida, o governo economize mais de 240 milhões de reais aos cofres públicos. Parabéns Temer, agora só falta acabar com os demais 28 mil cargos comissionados que ainda existem nesse país. Aí sim, quem sabe você ganhará um pouco mais de respeito da população, além de trazer uma economia de pelo menos um bilhão e meio de reais do nosso dinheiro. Hashtag fim dos cargos comissionados já. E aí, já tá inscrito no canal? Então não se esqueça de clicar na porra do sininho pra receber a notificação dos novos vídeos. E quem ainda não tá inscrito, se inscreve aí nessa bagaça. Se não, vai começar o ano com o pé esquerdo, hein. Aqui é canal do otário, porra. Salário mínimo sobe para R$ 937,00 a partir de janeiro. Pois é, a partir de 1 de janeiro, o salário mínimo passará dos atuais R$ para R$ 937,00. Oh, que legal! Ai, brasileiro é tão otário que acha que salário mínimo é um benefício. Só se for um benefício de você se fuder, né? Pois, além desse reajuste ser apenas a reposição da inflação, o salário mínimo serve apenas para inflar os dados do governo e dar a falsa sensação para os trabalhadores de que eles estão ganhando mais. Mas, na prática, o salário mínimo não significa porra nenhuma. Ai, meu mas em 94, no início do plano real, o salário mínimo era de apenas 64 reais, e hoje está em 880 reais. Isso é um ganho maior do que o da inflação, porra! Calma filha da puta! Em julho de 94, o trabalhador ganhava em média 341 reais, ou seja, mais de 5 vezes o salário mínimo. Portanto, se o salário mínimo realmente servisse de base para alguma coisa, o trabalhador brasileiro hoje estaria ganhando em média pelo menos 5 salários mínimos, certo? Pois é, mas infelizmente não é isso que acontece. Porque atualmente o rendimento médio do trabalhador está em R$ reais mensais, ou seja, pouco mais de dois salários mínimos. E aí, entendeu agora por que salário mínimo não serve para nada? Ou melhor, na verdade serve sim, serve para dificultar a contratação de pessoas que poderiam estar empregadas Mas que graças a essa imposição do salário mínimo Além de estarem desempregadas, não estão recebendo porra nenhuma Hashtag, salário mínimo de cu é rola E para finalizarmos essa edição eu gostaria de agradecer a todos os patrões, doadores, assinantes do site e todos aqueles que ajudaram o canal comprando os bonecos, camisetas e outros itens da lojinha. Pois sem o apoio de vocês, o canal do Otário já teria morrido há muito tempo. E obrigado também a todos vocês que assistem, compartilham, comentam e dão likes nos nossos vídeos. Pois vocês são foda pra caralho! Aí, ah, como eu não poderia esquecer, um especial agradecimento aos meus dois super editores espetaculares e muito criativos, Celinho Estrela e Diego Vilas Boas, que me aguentaram esse ano todo, porque eu sei que eu sou escroto e chato pra caralho com eles. Então, é isso, pessoal. Quem sabe em 2017 tem mais.